A apreensão de drogas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 124 quilos de cocaína. Esta apreensão aconteceu na quinta-feira em Água Clara. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando avistaram aí um caminhão, né, transitando com parte do sistema de iluminação apagada. Opa! Ô oh, cidadão, transitando aí com o farol apagado? Negativo, pode encostar, por favor, encosta. Aí, acompanharam a carreta até o pátio do posto de combustível e realizaram a abordagem. O motorista já sabe, né? Ó, oh, tremeu todo. Ai. Ah, meu amigo. O cara, quando tá aprontando, tem coisa errada, não tem jeito. Treme mesmo, igual o bambu verde, ó. Oh. Ficou tremendo. A equipe desconfiou do nervosismo, levantou suspeita, né? Claro. Opa, tem algo de ilícito aqui nesse caminhão. Meus faros, disseram os policiais Opa, tem algo de errado aqui Fizeram a vistoria na carga E descobriram os tabletes de pasta base de cloridato de cocaína Escondido dentro de tambores Questionado, o motorista confessou ter pego a droga em Campo Grande E entregaria em juiz de fora, no estado de Minas Gerais Pelo serviço receberia 15 mil reais nossa seu israel 15 mil reais é um dinheiro bom uh -huh. não viu nem o cheiro do dinheiro e viu o sol amanhecer quadrado aí amigo. o crime não compensa Ai. fica a dica, tá bom porque a gente fala para todo mundo. Tem certeza que tem uns aí que estão querendo entrar nesse mundo. Não compensa, porque a polícia, as forças de segurança, polícia militar rodoviária, a polícia rodoviária federal está ali, ó, ó, só observando. Então, saia desse mundo. Muito bem, gente.